Estamos ao vivo, estamos ao vivo, começando mais um News Game, seu programa de jogos eletrônicos e analógicos aqui na Rádio Geek. Meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista, editor deste programa. Hoje é dia 23 de novembro de 2022. Vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando. Mandem perguntas, que a gente vai conversar um pouquinho sobre o, o, o, o evento Hero Games Brasil, que aconteceu simultaneamente no Ceará e online. Mais tarde vai estar lá no Drops de Jogos, a transmissão do último dia do evento, foram algumas rodadas de negócio, alguns encontros com desenvolvedores de jogos. A gente já entrevistou aqui o João Guilherme Studart, entrevistamos a Oi Cab na semana passada. A entrevista do Ivan, que está rolando agora, tinha que ter acontecido ontem, mas eu peço desculpas para vocês, gente. Entramos excepcionalmente hoje, quarta-feira, para essa entrevista agora, porque a minha luz acabou ontem, não tinha previsão de volta. E a gente está fazendo essa entrevista hoje. Sem mais delongas, vamos chamar aqui o nosso querido Ivan, que falou um pouquinho, a palestra dele foi logo no primeiro dia do evento, dia 21 de novembro, segunda-feira, minimizando riscos de lançamento dos jogos na Steam pela Epopeia Games, o Ivan estava lá representando a Epopeia, ele que já... É, coordenou a AD Jogos, também está por dentro da Abra Games. Quero chamar, sem mais delongas, Fala Ivan, seja bem-vindo ao News Games da Rádio Geek. Tudo bem, querido? Como é que você está? De meu querido, tudo bom? Boa noite a todos, uh, ou bom dia, ou boa tarde, dependendo quem for ver depois, né? Uh, obrigado pelo convite, estou aí à disposição para trocar uma ideia sobre o mercado de games, sobre a palestra, enfim, sobre tudo que você achar válido colocar em pauta. É isso aí. Ivan, ó, Estamos aqui com a sua palestra na tela, até aumentei a letra para o pessoal ver aqui é, desse evento que é o Hero Games Brasil. Você já tinha conversado comigo a respeito desse assunto, a gente conversou em conversas mais informais e a gente estava falando até um pouco antes de entrar no ar, né? o tema da palestra, minimizando riscos de lançamento de jogos no Steam, palestra aqui coordenada por você. Me explica uma coisa, é arriscado lançar um jogo no Steam hoje, Ivan? Pra cacete, <risos> perdoa a palavra. Bem complicado, bem complicado. A Steam por tá cada Um motivo é... eu com... Um problema que eu acho que aconteceu, mas isso assim, tudo tem lado bom e lado ruim. Mas o Steam Direct, depois de ter mudado o Greenlight para o Steam Direct, facilitou para que qualquer pessoa, qualquer desenvolvedor pudesse colocar o seu jogo na plataforma. Paga 100 dólares e vai lá e, e produz o seu jogo e lança. Hum, por um lado é bom, acessibilidade. Por outro lado da moeda, a acessibilidade gera produtos mais pobres e, consequentemente, desenvolvimentos mais rápidos e isso faz com que tenha muito jogo sendo lançado e isso diminui a visualização na plataforma, então você tem que começar a cavocar novos formatos de conseguir gerar atração para o seu game e, consequentemente, wishlist e assim por diante, gerar venda. né? Então tem os dois lados da moeda, por um lado é bom, tem mais jogos sendo lançados, mas ao mesmo tempo a quantidade é muito maior e fica mais difícil encontrar como conseguir destaque nesse né, Steam para poder fazer isso dar certo. É uma coisa um pouco, Ivan, deixa eu fazer uma comparação aqui, até um pouco grosseira. É, quando a gente estava nos anos 90, nos, nos anos 2000, era muito mais caro produzir um jogo, mas não era tão fábrica de salsichas. Hoje em dia, com a, os motores gráficos cada vez mais baratos, com o computador também que aumentou razoavelmente a acessibilidade, produzir game virou um pouco produzir salsicha? Dependendo, sim. Dependendo, sim. É. Uh... Talvez muitos vão me criticar por isso, porque tem a galera indie, vamos botar. Eu não gosto de separar quem é indie e quem não é. Mas uh, eu acho que sim, né? depende. Hoje está muito mais fácil o acesso a ferramentas para você produzir, a fácil acesso para você ter cursos para aprender a desenvolver jogos, o que, por um lado, é bom. Uh, de novo, entra na questão da acessibilidade, então isso é bom. Mas, ao mesmo tempo... Uh, faz com que o padrão de qualidade desses produtos, dependendo de quem está produzindo, caia bastante. E, ao mesmo tempo, aumente a exigência para você conseguir chegar a, a ter destaque nesse tipo de loja. Está mais difícil ter destaque nesse tipo de loja. Então, eu diria que está... Meio termo, assim, eu, eu comparo muito com o mercado mobile. Eu acho que o mobile está sempre 5, 10 anos à frente do setor uhum. de PC e console. É, mas lá no início não era tão fácil o acesso quando começa os lançamento de jogos mobile. Hoje, qualquer um consegue produzir a qualquer momento e tem muita quantidade e fica muito difícil concorrer uh, para poder entender qual jogo que dá certo lá na... na, na na loja de mobile, então tem que fazer vários cálculos matemáticos e mídias digitais para poder conseguir atrair essas pessoas. Sabe? O problema vai gerando outras soluções mais complexas para conseguir chegar a um resultado positivo para sua empresa, para o seu negócio. Então, é basicamente só criou mais, mais novos formatos de conseguir gerar essa atração, sabe? Uhum. É, Na verdade assim, é, você falou que o, o mobile está anos adiante. É, por que que você tá, por, que, por que, que você acha que ele está anos adiante? É porque o mercado de consoles ele tem ele sempre é focado num nicho, Bastante rentável, que são as pessoas com maior poder aquisitivo, ou é porque o mercado de consoles ele ainda tem uma gameplay, ele ainda tem uma mentalidade que ainda Não. pensa: ó, oh, esse jogo aqui vai ser single player, esse jogo aqui vai ser multiplayer, esse aqui vai ser um MMORPG, aquele lá vai ser tipo Souls-like. É o, o, o console ainda é muito clichê em comparação com o mobile. Eu não, diria, eu não diria exatamente clichê, ó. clichê. É, por um lado, é, eu enxergo movimentos... Vamos lá, o Game Pass não é um clichê. Né? É uma ah. evolução da, da, da, de como é vendido. Mas, por exemplo, a Steam não tem esse modelo ainda. E todo mundo sempre debateu quando é que a Steam vai entrar nesse modelo, pode ser que dê um problema. Porque o mercado tradicionalista de games hoje é o mercado premium. Né? Que é basicamente você compra e recebe aquele game. No mobile, quando eu falo que ele está anos luz à frente, é porque eles criaram várias outras metodologias para atrair pessoas a consumir no PC e no console. Ainda é você bater o olho na thumbnail, depois olhar o vídeo ou ver coisas da imprensa, influenciadores que vão te atrair para jogar aquele game. No mobile já tem toda uma propaganda impulsionada que gera um tracking ali, de você fazer um vídeo de 10 segundos, 15, 30 segundos, que realmente é tudo calculado para que gere essa atração mais rápida e faça você baixar e jogar por alguns minutos, e aqueles minutos já foi o suficiente para gerar a receita que precisava. Sabe? É tudo muito mais matemático, uma ciência por trás no mobile, que no PC e no console ainda é um pouco mais romantizado. Né? A gente se preocupa mais com o conceito de produto do que só execução mecânica de jogo e atrai, baixa, joga um pouquinho e vaza, sabe? Eu enxergo assim, o Everton, se tivesse aqui que trabalha com mobile, eu falaria uh -huh. é completamente diferente em mim, né? E ele fala um pouco mal da, da minha parte, né? É, mas eu, eu enxergo mais nesse sentido e, e tem muita coisa que eu enxergo também no mobile que, por exemplo, esse modelo de negócio de ser free-to-play e gerar receita outras coisas o PC e o console foram se adaptando depois assim bem depois sabe uhum. até a forma de como você trabalha a screenshot trabalha vídeo é uhum. hoje que está começando a evoluir isso dentro do cenário do, do PC e console no, no mobile isso já é uma ciência trabalhar há muito tempo sabe? então eu vejo várias coisas que o, o mobile está à frente mas não significa que são positivas só significa que eles evoluíram tanto mais mais ideias mais formas de colocar isso para à disposição das empresas e do mercado consumidor, uh, que talvez um dia isso aconteça com PC e console, que por enquanto ainda bem que eu acho que isso não está acontecendo. Tá? É, eu acho que são formatos diferentes e cada consumidor é completamente distinto, né? O, o, o, de, o de mobile é, são gente que ah, tá no ônibus, tá no banheiro, tá nisso, naquilo que consome rapidinho ali, ponto final. Né? PC e console não, PC é tu sentar numa mesa, numa desk. Num console é sentar numa cama ou no sofá para jogar, é outro tipo de pessoa, sabe? Mas existem alguns modelos, algumas coisinhas que eles fazem no mobile que eu acho interessantes para serem agregadas é, no PC e no console. Não necessariamente em venda, mas sim como conseguir é, divulgar o seu produto e atrair aquele público para o seu, seu game. Não hum. sei se eu consigo responder a tua pergunta, tá? Vamos não, não, não, não, você respondeu sim, eu acho que é... E tem uma coisa que eu ia te perguntar também, a base dos jogadores. O fato do celular ser um dispositivo que a gente está cada vez mais imerso, está todo mundo em rede social, o pessoal não sai do Twitter, é um clique para o cara começar a jogar, né? É, tem essa questão é, de usabilidade logo. também, né? E tanto que na questão do Twitter, Instagram e Facebook, eles não funcionam bem para PC. Hum, eles funcionam bem para jogos para o mobile. No Twitter tem, ah, não, mas tem as hashtags e tal, tá, cara, até tem, é uma exceção, mas é muito por cima. Hoje que é provado que atrai as pessoas a jogar games no PC, é influenciadores, festivais, TikTok, tá, tá, tá, tá chegando, e o Reddit, que é uma ferramenta já mais uh, próxima do que eram os fóruns, os blogs antigos, assim, né, é, o, é um outro, outro vibe, é outro lugar, né. Então, esses são os quatro plataformas que mais geram atração. Não é Facebook, Instagram. Se a galera estiver botando o jogo e pulsionando ali para PC, está errado. Não, provavelmente não vai dar certo. Sempre tem uma exceção. Sempre tem uma regra. Ah, não, mas o meu jogo deu certo. Tudo bem. Parabéns, conseguiu. Mas a maioria não consegue por ali. Isso já é comprovado em estatísticas. Então, é bem diferente trabalhar hoje com PC e console. Uhum. Você gosta de trabalhar mais com Mobile, PC ou console? Mobile, eu fujo. Minha empresa não trabalha com mobile já faz alguns anos. Por <risos> uma questão pessoal? Primeiro... Não necessariamente. É... Primeiro, para a compreensão desse modelo de negócio. É, eu acho ele muito complexo. E se eu tivesse que entrar nele agora, eu teria que demorar muito tempo para poder entender e fazer funcionar. É... Eu prefiro mais o PC e console porque ainda tem esse... Aí sim, diga um pouco também com o claro, lado do pessoal. Porque assim, quem trabalha com mobile hoje, hoje, quem trabalha com mobile, não nasceu jogando videogame no mobile. Nasceu jogando no console, nasceu jogando, talvez, no PC. Tá? Então a gente sonha em o quê? Quando vai entrar no mercado de trabalho, a gente sonha em desenvolver jogos para PC e console. Tá? Daqui a 20 anos, a galera que, trabalha, que joga hoje é que vai estar tá pensando assim, não, o meu sonho é fazer um game para mobile. A maioria trabalha com game para mobile porque gera receita. 60% da receita mundial Sim. em games é no mobile. E os outros 40% dividido ali fica entre PC e console. Né? Então tem um lado pessoal, que é o prazer de querer lançar para PC e console. Ao mesmo tempo, isso quase gera um estado masoquismo, porque a gente sofre para conseguir fazer isso dar certo. Uh, mas todo, todo, todo o mercado... De... Qualquer plataforma tem suas dificuldades e os seus acertos, mas eu não trabalho com mobile por conta das características que a minha empresa tem. Todo mundo já é do console, já é do PC, tem pensamentos de gameplays game muito mais voltados para mid-core, hardcore, então não se encaixa é, no nosso, na nossa, no nosso perfil. Hum. O Cal tá acompanhando aqui a live, ele fez duas perguntas aqui no nosso chat, vou falar olha a virar dele é. aqui, ó. olha o Calzito, nosso, meu sócio aqui. Você falou dos riscos para lançar no Steam, falta o mercado brasileiro discutir os seus fracassos, Ivan? Ele tava falando isso contigo aqui um pouquinho antes, né? Total, uhum. total, absoluto, absoluto, absoluto. Eu, Por quê? Vamos lá, eu admiro pra caramba... As primeiras empresas indies no Brasil que deram certo no vender um jogo para PC e console. Um exemplo é a Behold. Eu admiro ela, ela tem funcionou. Né? Tem outros casos agora, nos últimos anos, assim, Blazing Chrome, né? É, Dandara, sei lá, várias coisas assim, nesse tipo de Dead Space, assim por diante. Legal, uh, mas muito se falou no, no, no, nos eventos em lives só sobre o que deu certo e eu acho errado para caramba tem que falar muito mais do que deu, porque cara das 10 tentativas que vai fazer nove dão errado então uhum. falar sobre processos processo que fracassou serve muito de lição para os outros não não seguir o mesmo trajeto sabe cortar o trajeto deles né diminuir os riscos, minimizar os problemas. Cara, já deu esse problema comigo, estou te avisando, tem um buraco ali na frente, vai dar problema. Uhum. Se tu pelo menos alertar as pessoas em relação a isso, pode ser que ainda muitos caiam nesse buraco. Mas pelo menos tu foi avisado. Isso, para mim, faz parte de todo o processo de maturação, de amadurecimento do mercado brasileiro de games. É, isso é crucial pra gente hoje. Enquanto esse mercado não evoluir, em amadurecimento, e para mim passa muito sobre discussões como essa que a gente está tendo agora, e uhum. outras que participam de ver. Por, por exemplo, eu sempre falo para o Gustavo, que organiza o Big, que tem que ter palestras voltadas para isso. E ser palestras de mais de uma hora, assim, porque é importantíssimo a galera ouvir e entender mais o, os processos o que aconteceram com o produto, e a partir daí, opa, filtrar informações e falar: Isso aqui eu não posso fazer, isso aqui eu não posso fazer. Só falar do bem, só falar do que é maravilhoso, ilude essa Sim. galera, né? E aí com essa ilusão acaba tendo muita gente errando e muitas vezes quebrando, porque não pode ter, não tem uh, acesso, dinheiro, receita para arriscar mais de uma vez, né? Então uhum. acho total fundamental discutir muito mais os fracassos do que o, o sucesso. É muito interessante o que você está falando, porque desmonta um pouco aquela tese, é, eu trabalhei em jornalismo de negócios dois anos e meio, que é um jornalismo muito legal até, tá gente, no, desmistificando, é muito interessante cobrir empresa, cobrir até mercado financeiro, tem algumas curiosidades interessantes, mas tem esse discurso da autoajuda, né Ivan, que é péssimo, que é uma coisa assim, meio de, de tapinha nas costas. não que os, os empreendedores que dão certo tem todos merecem todos os méritos, as premiações, o reconhecimento. Sim, sim. sim. É, mas vira uma coisa que, assim, o que o cara faz não é uma fórmula infalível. Pode ter buracos não. na própria fórmula de sucesso, né? Total. Total. O, eu gosto muito de um do Rames ele tem uma palestra na GDC. E uma palestra que estava no Dash, dele, é uma, que você me levou. Estava no Dash, <risos> exato. E tem uma palestra dele que não é dele especificamente, mas é uma. O tema é assim, é o que você se arrepende de ter falado? E aí são vários palestrantes que já fizeram a GDC, outras palestras, e estavam lá por 10, 15 minutos falando o que se arrependeram de ter falado. E ele fala que ele, ter, que ele se arrepende de ter falado de todas as palestras. E aí ele explica o motivo. E ele fala que ele foi uma vez para a África do Sul dar uma palestra dentro de uma universidade e nessa universidade uma pessoa pergunta para ele você acha importante fazer curso de jogos, acho importante estudar numa universidade. Naquele momento ele fala: olha, eu não precisei e me fiz sucesso. Então eu acho não acho importante. Aí ele sai e no backstage vem uma mulher que é diretora e dá uma paulada nele assim. E ele se assusta e fala: Mas, por que, que tu fez isso? Eu falei: tu não tem direito de falar isso, porque a tua realidade é completamente diferente da realidade dessas pessoas aqui. Então tu tem que tomar muito cuidado que tudo que tu falar tu tem que pelo menos comunicar que essa pessoa tem que filtrar essa informação e adaptar essa informação para a realidade dela. Gente? Ela vive é num país subdesenvolvido, ela não vive nos Estados Unidos, né? Exatamente, e, é aqui, e, e isso para mim é o caso de qualquer empresa, inclusive a minha, se eu tiver um jogo, espero eu, que realmente exploda, que dê sucesso, eu vou chegar e vou falar os prós e contras, mas eu vou falar, gente, isso aqui não é uma fórmula, porque todo mundo procura uma fórmula de sucesso, está equivocado, odeio coach, o coach adora vender fórmulas, né? É, é. Não existe fórmula, o que existe é, eu vou te passar o que eu aprendi, mas filtra e adapte para a tua necessidade, dentro da tua realidade, porque eu não vivo contigo todos os dias para saber, então filtra isso, inclusive nesse próprio live, filtra o que eu vou falar agora, porque pode ser que eu falei um monte de besteira para vocês que estão vendo, ouvindo, mas filtra, alguma coisa pode ser legal e outras coisas podem ser que não faz sentido. Uhum. O Carl tá perguntando aqui também, como é que tá a The Jogos RS, Ivan? Associação ah, de Sul. vento e poupa, né? Muita novidade, muita novidade. É, a gente já tá em nove anos, né? Na associação. É... Caraca, quase uma década, né, bicho? E eu tô literalmente nove anos com um diretor executivo. Aí <risos> aí. <risos> Minha vida toda passou lá. Ali, aliás, volta. foi quando você... Citava, a associação tava com dois, três anos quando eu te conheci, né? Sim, lá sim. Lá no sim, sim. Na SB Games. É, é. Não, muita coisa mudou, né? Então, vai de lá pra cá. Uh, cara, a gente tá com em torno de 40 empresas hoje na associação. Já passaram mais de 100. É, a maioria que saiu quebrou ou foi, é, trabalhou em outras empresas, terminou a empresa e foi trabalhar em outras empresas. Uh, a gente está com a parceria com o Sebrae como sempre, a gente tem essa questão do governo também é, evoluindo cada vez mais. É, a gente conseguiu agora um, um edital de cluster, então a gente vai ter duas clusters, uma na capital e uma na serra. Uh, onde a gente vai fomentar várias negociações uh, com parceiros como Consoles e, e outras plataformas maiores, isso eu tenho que deixar em backstage nesse momento, que está evoluindo aí, uhum. uh, e a gente está se organizando bastante para algumas parcerias pensando muito em mão de obra qualificada, que a gente está com um problema, as empresas estão crescendo muito rápido e não estamos tendo adesões suficientes nas universidades, e qualidade suficiente na universidade para entrar. Então, a gente está querendo, conversando com a Secretaria de Educação para fazer um projeto que seja direto no ensino fundamental, para ter curso de jogos básicos, não para eles serem profissionalizantes, nada disso, mas curso só para a galera ter noção de que é aprender jogos, porque muita gente que entra na universidade, eles entram com amor, né? Ah, eu ah, joguei God of War, quero fazer God of War 2, um melhor novo, então, ó, chega na hora lá e se quebra, né? E sabe que é muito mais difícil desenvolver jogos. Se você já tem uma experiência de como produzir games desde a, da base, já vai tendo mais maturidade para entrar numa universidade. Então, tu, ali tu já faz um funil de pegar a gente com interesse de fato em produzir games, já sabendo um pouquinho de como funciona a produção. Então, tu já entra com pessoas mais maduras para a universidade, que vão encarar aquilo de outra forma. Esse é um, um caminho que a gente está estudando. E o outro é a a gente está criando uma equipe agora na AD Jogos é, para setor de marketing e, e outros braços para atender e evoluir mais algumas negociações que a AD Jogos quer fazer para fomentar o, o ecossistema daqui. Mas está bem estabilizado, tá, as coisas estão andando bem. À medida que tu for perguntando, eu vou soltando, mas eu não sei agora de cabeça. Mas o overview é esse, sabe? E eu falo para caramba, então peço desculpa se eu tiver não tá, tá super tranquilo. Aqui o papo tá muito bacana. Mandem perguntas aqui, pessoal, se vocês quiserem participar. Pedro Santoro, do Zambom pergunta: Como é ser o Game Dev mais lindo do Brasil? <risos> ele que é, né? Adoro aquele nariz lindo, né? aquela barriguinha Mas... sexy lá de chope, de chope. O Ivan, pegando o que você falou mesmo, vocês expandiram muitas atividades e você esteve aqui numa live comigo aqui na rádio é, falando a respeito do programa com o governo do Eduardo Leite, que é o, o Game RS. É, uh -huh. é, ele está ajudando a fomentar os estúdios na região, você trouxe, inclusive, o secretário de Ciência e Tecnologia, como é que está é, essa relação o nome, né? um pouco, governo estadual e, e as empresas? Vamos lá. Vamos lá. É... Para recapitular, então, foi um decreto, né? então, basicamente, hum. é quase uma lei que obriga, independente de quem esteja no governo, a fomentar a indústria de jogos, né? E dentro dessa lei existem quatro secretarias que a gente negocia, conversa. Uma é a Secretaria de Desenvolvimento, a segunda é a Educação, a terceira é a Cultura e a quarta é a Ciência e Tecnologia, que foi a que o Lambi veio conversar com vocês aqui. Sim. Uh, e cada uma delas tem um norte completamente distinto. E a gente foi aprendendo ao longo dos anos como trabalhar com cada uma delas. Então, por exemplo, com a Secretaria de Desenvolvimento aqui, o foco dela é exportar o produto do Brasil para fora. Então, o foco uhum. dela é missões internacionais. Ou missões nacionais que sejam internacionais. Então, eles ajudam a gente com o BIG e ajudam a gente uhum. com a Gamescom, que são as duas feiras que a, gente, que a gente foca. Que ajudam como? Ajudam com uh, investimento em stand, junto com a Brasil Games, com a Apex, a Abra Games, o projeto deles, uhum. em que eles bancam o nosso espaço dentro desse, desse coletivo. Tá? Uh, Essa é uma parte. A uh, com a Secretaria de Educação, essas conversas que a gente está cada vez mais evoluindo de fomento já desde o ensino médio, fundamental. Uhum. Com a Ciência e Tecnologia, eles não podem investir nas empresas, então eles têm que investir voltado para o que eles chamam de CIT, que são basicamente faculdades. Então, é, ele, a gente conseguiu dois laboratórios de QA, é, um que fica na UCS e outro na Fevale, aonde uhum. qualquer empresa da associação pode fornecer o seu produto para lá e, não, e eles não cobram. Eles vão produzir, fazer todos os playtests para nós e melhorar a qualidade desses produtos. sabe? Uhum. Isso é um caminho. É, e com a Secretaria de Cultura já teve dois editais. É, uma, um não era tanto voltado para games, mas o, o filme RS que saiu esse ano já teve uma cota somando uh, seis cotas de 50 mil e quatro de 150, de 900 mil total para o investimento em demonstração de jogos ou finalização de produtos. Uhum. Então, a conversa tá bem legal com as secretarias, a gente estava preocupado um pouco agora com uhum. quem entraria, né? É Porque se fosse o Onix, seria um baita problema para nós. Acabou que o Eduardo Leite entrou, continuou e uhum. agora a gente vai continuar a conversa com eles para ver como é que a gente vai evoluir. Só que a gente tenta evitar muito ser Depender disso. É, depender disso, sabe? É, mas, por enquanto, as coisas estão se encaminhando bem. Uh, vamos ver agora como é que vai ser o futuro com esses próximos quatro anos dele aí. É, em janeiro, a gente tem uma, uma prévia de agenda de novo com ele para conversar e ver hum. o que acontece a partir daí. Né? Ivan, você ganhou um papel importante nos últimos anos, além da The Jogos e da própria epopeia, dos jogos que você desenvolve, o reconhecimento no Big... É, de presidir e gerenciar uma, uma associação regional e passar a ser ouvido pela Abra Games. Explica um pouco para mim qual, como é que funciona essa sua inserção, como é que você está trabalhando junto com a associação que é nacional para os desenvolvedores. Certo. Uh, eu acho que a gente teve... É... À medida que a gente foi evoluindo na associação, e ao mesmo tempo, à medida que a Abra games foi evoluindo, uhum. eu acho que ambas começaram a, a amadurecer. E esse amadurecimento, que no início gerava rusgas, né, uhum. desentendimentos, hoje me parece não ter mais. Pelo menos do nosso lado não tem mais, a gente tenta evitar que tenha. Tá? Uhum. Uh, Para mim, o ponto alto, assim do que foi essa esse clean, assim foi no Big que a gente teve uma reunião com a Abra e com as regionais em que a gente falou Cara, vamos deu um basta de vamos parar de entregas e vamos começar ah. a fazer a coisa funcionar tá e mas a gente tenta ser transparente com eles assim quando a gente acha que tá errado a gente vai, vai falar para eles e quando a gente acha que tá certo o precisa de apoio a gente vai ajudar então a gente pegou uma espécie de conselho basicamente da Abra Games é em que eles passam algumas informações em backstage para nós ou fazem umas reuniões com a gente e a gente dá umas opiniões do que a gente acha legal e do que a gente não acha né uhum. é, basicamente é isso assim mas é, cada vez mais está refinando esse processo é, tem as regionais que a gente criou é, uhum. junto com o pessoal do Rio São Paulo Zambon aí uns cabeças junto com o Rigon é, Minas Gerais, Goiás, Brasília, e tem umas sete ou oito lá, nas regionais. Que é um coletivo dessas regionais em que a gente basicamente conversa a cada 15 dias para trocar ideias e fazer evoluir os ecossistemas. E isso a Abra Games reconheceu, sabe? E agora que está nesse processo de maturação de como vai funcionar esse conselho das regionais com a Abra Games, né? Mas existe essa discussão de como a gente vai evoluir isso. É... Hoje está mais acessível, cara. O Terra, o Cabeça uhum. bem aberta, a Carol, sabe? Também. Então, a gente está conseguindo evoluir bastante uh, conversas uhum. ali. E eu acho que um dos caminhos também foi quando eu encontrei com o Terra lá no Rio de Janeiro, uhum. na Games Game Jam Plus. E, cara, conversa de botequim tomando cerveja com todos os regionais juntos, aí fala muito a verdade e começa a evoluir melhor, né? E funcionou bem isso. Então eu vejo com positividade, sabe? Eu vejo Sim. que agora acho que está o um processo mais maduro para fazer isso acontecer. Essa organização porque precisa o Brasil é Sim. potencial de mercado para o mundo, mas sem organização isso não vai para frente. E essa organização Sim. não depende só da Abra depende também das dos estados se organizarem, constituírem suas regionais, focarem nela e gerarem necessidades específicas para a Abra Games para que ela passa tudo funcionar, sabe? Então, eu acho que a gente tá nesse caminho. Não sei quanto tempo vai demorar para que a gente acelere, mas estamos indo num caminho interessante, assim. Hoje é a primeira vez que de fato eu vejo um potencial isso acontecer. Uhum. Uma uma pergunta para você, eu eu vejo, por exemplo, aí a minha opinião é, opinião do Pedro, né, nem da rádio e nem do drops de jogos. Eu vejo o o Big como principal evento de desenvolvedores. E a gente tem o Hero Games Brasil, que você fez agora, com o João Studart, que é de Fortaleza. Você acha que cada vez mais, assim como a The Jogos foi um case de regionalização da associação, a gente precisa tanto centralizar, fortalecer um evento forte como é o Big, quanto criar outros eventos também que, que disseminem mais os jogos brasileiros, fazendo, inclusive... É, discussões como você mesmo falou não só no, no coaching na autoajuda a gente sabe que tem um público para isso também né? Nossa, não estou demonizando mas assim sim. ampliar um pouco as discussões sim acho acho primeiro que essa questão assim big como deu todo um vuc no twitter né eu é. acho uma palhaçada tá ninguém diz que quer me odiar pode me odiar mas eu acho uma palhaçada eu acho que o big ele conquistou o espaço dele de ser o maior evento da América Latina de games tem seus problemas tem tem seus problemas uh, a gente tem que melhorar tem mas ficar só jogando fogo para lá não vai ajudar em nada é uhum. quer trazer problema traz mas traz uma solução junto só falar mal não adianta nada né? uhum. é, eu acho que pelo menos nas, nas intenções que eu vejo conversando com o Gustavo ele tem cabeça boa vontade de querer fazer isso acontecer, mas ele também é limitado para fazer isso acontecer. Ele precisa de mais mão de obra para isso acontecer. Então eu acho assim, Big Fest é o primeiro ponto. Eu acho ele é o evento mais importante. Ele tem que ser o evento mais importante da América Latina para games. Só que ele tem um nicho específico de atacar. Para mim, ele vai expandir cada vez mais uma vibe meio BGS por causa do Amelete, e o ah. que vai um pouco para essa linha, tá? Ah. E ele tem que refinar cada vez mais o matchmaking dele deixar ele cada vez melhor, tá? uhum. Que aí tem vários pormenores que tem que ser trabalhado, tá? uhum. A parte de palestras, para mim, é a parte mais pobre do Big Fashion, tá? Uhum. Eu acho que as pautas ali não são bem... São palestras muito mais rasas. É, eu acho uhum. que poderia ser palestras mais a fundo. Isso que eu falei, eu já falei com o Gustavo, tá? Então uhum. não tem problema de abrir aqui. E, e, e você tem um case, né, Ivan? Que é o Dash, né? Então, isso que eu ia citar. E eu vou falar também do Rio, tá? Uhum. Uh, o que que eu acho? Falta um evento nacional que seja deve para deve. Isso uhum. para mim falta. Por quê? Porque vamos pensar quais os eventos importantes que a gente tinha? Tinha o Big e tinha o SB Games. Mas uhum. o SB Games é coordenado pela SBC e coordenado uhum. por aquela aquela coisa a linha lá FIFA em que você vai sediando em cada estado. Coordenado uhum. por uma universidade que está mais preocupado com algumas outras coisas do que de fato com a indústria de jogos. Essa é a minha visão. Uhum. E aí, ah, ela não tem a mentalidade de desenvolvedor. Beleza. O uhum. Big, coordenado pelo Gustavo, que tem a boa vontade junto com a Abra Games e outros parceiros de pensar no desenvolvedor, mas ele também não é uma mentalidade de dev. Então, e agora que... ele tem que responder também a um sócio Que é exigente em outros aspectos né? Exato, por isso que eu acho que ele faz mais sentido Para feira barra matchmaker tá? uhum. Falta um evento para mim de dev para dev O que é esse evento de dev para dev? É falar as verdades, falar os fracassos Falar os pós-mortem, falar tudo que tem que falar Sobre produção de jogos E esse uhum. pós-mortem tem que ser sobre mercado e produção Então, ah, vamos falar sobre Uma, uma, uma palestra específica só de arte Pós-mortem de arte de um tal jogo específico aqui ou de programação, ou de mercado. Eu acho que falta esse evento, que é o exemplo que a gente quer botar para o Dash. Provavelmente, a gente está discutindo, mas a gente já fez os Dash antes. Antes, a gente tinha um pouco essa mentalidade de concorrer com Big, que a gente achar uma besteira. É... E hoje, eu já enxergo mais que ele tem que ser um evento de capacitação. Mas de capacitação de nível intermediário para avançado. é Vamos falar a verdade aqui e como tem que funcionar o mercado de jogos é, como foi meus problemas, como foi o problema dos outros e vão tentar evoluir ele em capacitação, sabe, dando a real ó, isso aqui é o bom e o ruim filtra e vê o que, que faz sentido para você então eu acho que ainda falta isso falta esse evento, e o que, que eu acho do Hero Games, que eu tava até falando com o João eu acho que é uma boa ação acho que ele tem espaço para dentro do mercado porque assim, o Big acontece no primeiro semestre, por que que a gente não pode ter um segundo evento no segundo semestre? Concordo né? Porque tem muita empresa no Brasil que não tem acesso aí a games com e a outros. Então, Sim. transforma o Big e o, e o, e o Hero em dois, dois eventos de faixa acessibilidade para essa galera poder Sim. aproveitar. Podia e... até ter um terceiro, né, Ivan? No começo do ano, a gente tem a Global Game Jam, a gente sabe, mas podia ter mais, né? É, mas se você tem, pelo menos, esses dois eventos focado em matchmakers ali, legais, pô, a primeira... Pensa numa empresa. Tu botou tua empresa agora. Uhum. Aí tu vai lá no Big. Vai apanhar, provavelmente. Beleza? Quando vai. tu apanhou, tu vai entender, vai evoluir e tu, putz, só vou ter o Big ano que vem. Vai ficar um ano. Não, peraí, mas tem a Hero agora. Então tem mais um mais uma tentativa, sabe? Então eu penso nesse sentido. Sabe? Ter eventos que se complementam uhum. uh, sem rivalizar. Saca? É, inclusive eu falo pro João, cara, para com qualquer discurso que tu pensar em relação a competir com o Big, quebra isso. Porque você não precisa disso. Você pode ser um evento que acontece no segundo semestre e um evento que acontece no primeiro semestre e tá tudo bem. Porque são duas oportunidades que a galera deve poder participar e tentar. Ah, mas esse ano, ano passado, foi uma merda o evento. Cara, é piloto, vai evoluindo. À medida que vai crescendo, vai evoluindo. Tem que apostar um pouco. Tem que... Tem que incentivar para que aos poucos isso evolua. A jogos quando começou, não é o que é hoje. E, gente, e eram 15 empresas que, que fez funcionar, sabe? E agora temos passou mais de 100. Olha a quantidade de coisas que a jogos conquistou. Então, tem que ter um pouco de esperança incentivar esses eventos a acontecer, sabe? O que eu não gosto é discursos na lá à Twitter de ódio a eventos importantes no Brasil. Entendi. Eu não gosto disso porque... Só, só... O que que ajuda? O que que ajuda? Se você tem uma coisa, uma crítica para fazer esses eventos, ótimo, eu acho que tem que se, tem que se criticar, democracia, tu pode botar a tua liberdade de expressão falar o que você bem entender ali, mas, pô, ao mesmo tempo, além de só criticar, traz uma solução, tenta dialogar para fazer com que isso aconteça, sabe? Eu penso mais assim, entendeu? Uhum. Não, é, faz todo sentido Eu acho que você pensou Até um pouco além, porque eu estava pensando Um pouco mais na regionalidade e você expandiu um pouco Para essa questão do calendário é, é. Lá nos Estados Unidos você tem E3 no meio do ano Tem GDC um pouco antes Em abril, maio Você tem o, o SXSW é, Cada evento é, é num nicho E mesmo os grandes em diferentes países As feiras chinesas não competem com as americanas uhum. A Gamescom é, num, é numa data determinada é, a gente tem que pensar numa forma de das nossas atuações se complementarem, pois né, Ivan? E é uma coisa que não é uma, uma, é, não é uma competição pura. Claro, todo Sim. mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo quer ganhar notoriedade, mas assim é, não pode ser também a qualquer custo, entendendo que já tem um sistema montado aí, né? É, é eu acho que vem por aí, inclusive, eu incluo eventos dos nossos irmãos. Level né, Ai, é, Eva, porque que tem que Brasil ser melhor, não precisa, porque que a gente não pode participar desses eventos também? É capacitação, por oportunidade de negócio, tá tudo perto, custo mais baixo do que ir lá para fora. Então, assim, eu acho que é mais faz mais sentido montar um calendário de eventos interessantes, uns que sejam calendários nacionais e mais os calendários regionais, porque também... Ah, a já vai fazer um evento aqui, sei lá, um PEN da vida, um, um ou um ringue mesmo, como eles... né ou como é que é o que tinha no, em São Paulo? Spin, eu acho que era o nome. o Espinho, é? é, parou. Espinho é legal, cara. Por que, que não vá Faz lá a galera jogando os games, faz umas palestras ali, pô, tá capacitando a sua região, sabe? Sim. Não precisa também ter sudo, esse evento nacional. Tem um ou dois ou três importantes nacionais e o resto é regional. Mas o que, que importa? Evoluir a qualidade dos produtos, evoluir a maturidade do mercado. Se tem esse, esse conceito por trás, ótimo. Perfeito. Toca a ficha e vamos embora. Sabe? Porque eu me eu sinto que a carência no Brasil hoje é a maturidade, não é qualidade de produção. Uhum. A galera sabe desenvolver jogos, mas não sabe vender esses jogos ainda. E para isso precisa ser discutido muita coisa ainda. Sobre. Uhum. Ivan, estamos chegando no final da entrevista, mas eu quero te fazer uma pergunta específica aqui, que foi o melhor pitch do Big Festival, que é da epopeia, Gaúcho and the Grasslands. Eu vou passar uhum. aqui o o trailer dele, eu queria que você explicasse um pouco sobre o jogo, mas deixa eu compartilhar minha tela aqui um minutinho <risos> e vamos falar sobre ele também que, como você mesmo falou, temos que falar das nossas produções Pera aí, só pular aqui a propaganda, eu vou tirar o som aqui rapidinho, só pra tirar ela daqui peraí peraí <risos> Esse aí já tá, já tá antigo até, já, <risos> a gente evoluiu bastante já, Oi? a gente evoluiu bastante já, tem outro trailer? Um. Não, pode rodar esse daí, Os outros é mais pra frente, né? vai lançar mais um aqui, né? a gente evoluiu bastante aí, ah, eu vou falando ou o é que eu faço? Deixa eu só passar rapidinho que é um minuto e pouco só, tá bom. Toma! Fazer uma pergunta direta pra você? É haver moon de gaúcho? <risos> Muita gente compara Harvest Moon, outros falam que é Animal Stardew Valley. Está de Star de Valley é os três que mais são citados assim é, quando eu olho o nosso game. A intenção é por aí. Uh, vem essa questão de, de processo. Na, na palestra que eu dou lá de minimizar riscos, basicamente eu conto tudo sobre como a gente errou nos três jogos que a gente lançou antes e como que a gente aprendeu para chegar no resultado do Gaúcho, entendeu? Não sabemos se o Gaúcho vai dar um baita resultado, mas ele está muito mais interessante hoje, não só em qualidade de produto, mas também de resultado já de vendas e wishlists é, para nós do que qualquer outro. Então, o, que, o Gaúcho ele foi resultado assim, de eu pesquisar o mercado e falar, opa, Farm Simulator é um nicho interessante de venda. E opa, casa com um tipo de jogo que a gente quer fazer sobre o Gaúcho. Farm Simulator, o Gaúcho, usa a ver. Né? E a partir daí a gente começou a identificar quais são as features básicas e quais são os selling points desse game. E aí, com, vendo o primeiro edital da Secretaria de Cultura, fez com que a gente pudesse fazer uma, uma demo desse game. Né? É, tanto que esse vídeo aí é muito mais para justificar para a Secretaria de Cultura o que a gente já tinha produzido. E a partir daí a gente resolve investir basicamente um ano e meio a mais é, na produção desse jogo, que a gente vai lançar no ano que vem, né? no segundo semestre do ano que vem. É... E o foco é isso, cara. Farming Simulator, Building, Crafting. Só que vai ter tudo uma volta com o universo místico. Então, o conceito é como você fazer um... construir uma cidade em que os humanos e, e os seres místicos convivam juntos. Uh... E aí vai trabalhar toda a questão do folclore nacional e... e regional. E aí é onde a gente está evoluindo e agora... Em fevereiro já temos uma nova versão, com novos trailers surgindo. No festival Cinex, que a gente vai participar em junho, vem uma demo para a galera toda jogar né? até o próximo lançamento. Então, tem muita coisa ainda para evoluir, mas esse é o projeto que a gente está tocando e estamos colhendo bons frutos até o momento de divulgação e de percepção de consumidores em relação ao produto. Muito bom. É, é interessante o estudo que você está falando, porque ninguém para para pensar, né? Vou ser acusado de plágio como é que eu vou fazer o lançamento disso? Como é que eu trabalho essa mecânica que está presente em outros jogos de uma maneira original? Como é que a gente chama atenção? É, são, são muitos fatores, né, Ivan? Eu estava lendo outro dia o, o livro do, do Jason Schreier, o, o, o Sangue Pixels, ele falou que é desenvolver jogos, de acordo com as entrevistas que ele fez, é como se você desenvolvesse um filme, só que com um edifício pegando fogo em movimento, né? É uma <risos> coisa muito mais louca, cara. Sim, é mais louco. É mais louco. É, eu não, eu não, não, não enxergo muito essa questão de plágio, porque se é assim, então eu poderia ter quase nenhum jogo de todas plataformas. É, é só o Mario e ponto final, não pode ter mais nada. É, eu acho que tu tem que tentar criar... É, como é que é tu, como é que é aquela frase é, é, nada, como é que nada se cria tudo tem o como referência né para uhum. criar uma coisa melhor né não lembro agora o nome da frase nada mas... se cria tudo se copia é isso exato então assim você tem que ter referências e a partir dessas referências o meu ponto que eu acho importante é o selling points cara é, faz a coisa básica que todo jogo todo jogo aquele nicho que tu quer atacar vai fazer porque é importante tu comunicar para o consumidor que ele vai jogar um jogo que ele lembra outro jogo dele, que ele gostou. Porque o comportamento humano é esse, cara. Porque é familiar, eu, né? É familiar, eu eu vou consumir coisas familiares. Então eu preciso primeiro fazer o, a base, que é, é um farm simulator, então vai ser terceira pessoa, você vai ver construções, coletar coisas. Isso é o básico, cara. A partir daí, tu gerou a, a atenção. Opa, isso aqui me lembrou esse game, pode ser interessante. A partir daí, é, quais são os selling points? O que, que vai ser diferente do teu jogo que os outros não têm? E para isso precisa de uma pesquisa, analisar outros games. Que, cara, tu vai vendo comportamentos semelhantes. É só tu tentar identificar o que, que tu pode fazer de diferente, quais são os temperos que tu vai colocar que vai ser diferente do, de um omelete para outro, por exemplo. Sabe? Fazendo uma analogia. Então, é... Eu enxergo mais assim, sabe? Eu não tenho problema de qualquer produção... Nem só a nossa, qualquer outro jogo. É fazer, ah, quero fazer um de plataforma, quero fazer uma plataforma, quero ser um party game. Beleza, faz a base, mas qual é o teu selling point? Qual é o, o diferencial desse game perante ao resto? Entende? É, isso que a gente tenta tá fazer agora com os nossos jogos. Pode ser que a gente atinge pode ser que não. Ou pode ser que a gente chega no meio termo, atinja um pouquinho. Então vamos ver com o tempo agora como é que vai ser a recepção estamos com expectativas boas, assim. Por enquanto está batendo as metas que a gente está querendo alcançar. Muito bom, muito bem. Estamos aqui com o Ivan Sendin, gente, falando sobre o Hero Games Brasil, falando sobre desenvolvimento de jogos, AD jogos. Ivan, queria agradecer muito a sua presença. Teve alguma coisa que eu não perguntei que você queria acrescentar? Ah, de cabeça assim, não. Mas se também se fosse a gente queria botar um monte de pauta e a gente ficar três dias aqui, tem muito assunto ainda para falar, né? Ah, mas, praticamente, agradecer. É, por aí. ter me convidado, fico à disposição sempre que você precisar para bater outros papos, participar de outras mesas. É, a gente já se conhece há muito tempo. Mandar um abraço para o Zambon, para o Carl Tóquio aí, grandes amigos também. É, obrigado por prestigiarem aqui meu vídeo, essa entrevista com vocês. E é isso. Espero poder ter ajudado, esclarecido alguns pontos, pelo menos da minha visão. Desculpa se ofendi alguém com meus Não. pontos de vista, né? Mas é isso. Obrigado, Obrigado, querido. Bom descanso aí. Bom trabalho para todos nós. Até mais. Beijo. Tchau, tchau. Um abraço. Até mais. Tivemos a presença do Ivan Sendin, gente, aqui conosco no News Games. Aqui fazendo uma entrevista muito bacana. Faz parte do nosso especial aqui é, da, do Hero Games Brasil, evento que acabou hoje. É, a gente vai seguir aqui, vamos ler só algumas notícias aqui. Estou com, com a notícia separada aqui da Monique Alves. Eu peço desculpas a respeito da, da minha ausência ontem. Como eu falei para vocês, eu tive falta de energia. Então, não, simplesmente não dava para eu acompanhar vocês por aqui. Gente, o Yuji criador do Sonic, foi preso na semana passada. Vamos contar essa notícia aqui para vocês. Yuji Naka, criador do Sonic, é preso. O criador de Sonic foi preso no Japão. Segundo a, o site FNN, Yuji Naka cometeu crime financeiro envolvendo informações privilegiadas relacionadas à empresa Amy e à franquia Dragon Quest. Ele teve informações privilegiadas. Além do criador do Sonic, outras duas pessoas foram presas. Elas teriam comprado ações da Aiming com, com informações privilegiadas. Acredita-se que todos os três tenham comprado as ações porque acreditavam que com as informações que eles tinham sobre Dragon Quest Tech sendo divulgadas, o preço da Amy aumentaria. O site relata ainda que o Ministério Público do Distrito de Tóquio não divulgou o, se os três homens venderam as suas ações. Lembrando que insider trading, que é esse delito aqui, é crime financeiro. Vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo e vão compartilhando, gente. Outra notícia importante que marcou aqui o nosso mês. The Game Awards 2022, veja os indicados ao Oscar dos games. O The Game Awards, considerado o Oscar do mercado Gamer Mundial acontece no próximo dia 8 de dezembro no Microsoft Theater, ali pertinho da E3, no, em Los Angeles, nos Estados Unidos, para premiar os melhores jogos de 2022 em diversas categorias. Para este ano, os destaques ficam por conta de God of War Ragnarok e Elden Ring, que lideram as indicações. Vamos ver aqui todos os indicados do Game Awards. Jogo do ano, a Plague Tale Hacking, do Asobo Studio Focus Entertainment. Elden Ring da From Software Bandai Namco. God of War Ragnarok da Sun... Sony Santa Mônica é, Studio, Horizon Forbidden West da Guerrilla Games, também da Sony, Stray da Blue 12 Studios e Ana Purna e Xenoblade Chronicles 3 da Monolith Soft Nintendo. Melhor direção, Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, e Immort Immortality e Stray. Melhor narrativa, Plague Tale, Hacking... Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West e Immortality. Melhor direção de arte: Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Scorn e Stray. Melhor trilha sonora: Olivier Rivier, A Plague Tale Hacking. É a trilha sonora dele, do Olivier. Tsukasa Saito de Elden Ring, Bear McCreary de God of War Ragnarok, tô achando que o Bear vai levar, hein? Two Feathers, Metal Hellsinger, Yasunori Mitsuda de Xenoblade Chronicles 3. Melhor design de áudio, Cough Duty, Modern Warfare 2, Elden Ring, God of War Ragnarok, Gran Turismo 7 e Horizon Forbidden West. Melhor atuação, Ashley Burst do Horizon Forbidden West, Charlotte McBurney, de A Plague Tale, Hacking, Christopher Judge de God of War Ragnarok, Menon Gage de Immortality, Sunny Sujik de God of War Ragnarok, Melhor Jogo de Impacto, A Memoir Blue, uh, As Dusk Falls, Citizen Sleeper, Endling, Hindsight e I Was a Teenage Exocolonist. Melhor jogo em continuidade, Apex Legends, Destiny 2, Final Fantasy XIV, Fortnite, Genji Impact. E aí como melhor jogo indie, nós temos o Cult of Lamb, Neon White, Sifu, que é muito bom, Stray e Tunic. Melhor jogo indie estreante, Neon White, Norco, Stray, Tunic e Vampire Survivors. Melhor suporte à comunidade, Apex Legends, Destiny 2... Final Fantasy XIV, Fortnite e No Man's Sky. Melhor jogo mobile, Apex Legend Mobile, Diablo Immortal, Genji Impact, Marvel Snap e Tower of Fantasy. Melhor jogo de realidade virtual e aumentada, After the Fall, Among Us VR, Bone Lab, Moss Book 2, Red Matter 2. Melhor jogo de ação, Bayonetta 3, Call of Duty Modern Warfare 2, Neon White, Sifu. Teenage Mutant Ninja Turtles, Shredder Revenge, que é muito bom. Melhor jogo de ação e aventura, A Plague Tale, Hacking, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Stray e Tunic. Melhor jogo de RPG, Elden Ring, Live Alive, Pokémon Legends Arceus, Triangle Strategy e Xenoblades Chronicle 3. Tem muitos jogos que se repetem, o Elden Ring tá muito bem cotado e ele vai disputar forte, com God of War, War Ragnarok, todas essas indicações. Vamos, então, para outra notícia muito importante aqui, para a gente continuar seguindo aqui com as notícias, gente. A Xbox queria deixar Call of Duty no PlayStation por 10 anos, diz site... É, no meio do imbrole para formalizar a compra da Activision Blizzard, a divisão de games da Microsoft ofereceu um acordo para manter o Call of Duty por 10 anos no PlayStation. A informação foi divulgada nessa segunda pelo New York Times, o jornal New York Times. De acordo com o site, a PlayStation não confirmou se recebeu mesmo a oferta e qual seria a resposta. A reportagem cita que Phil Spencer e Satya Nadella os chefões da Xbox e Microsoft, respectivamente, fizeram uma ligação para Dean Ryan para falar especificamente sobre a franquia de jogos de tiro. Ei, vamos manter Call of Duty nas plataformas de vocês. Spencer teria dito para Ryan... Apesar da promessa e até mesmo do suposto acordo para manter COD por 10 anos na Playstation, a Sony não ficou satisfeita. A empresa tem sido uma dos principais obstáculos para a conclusão da compra da Activision Blizzard. O mesmo acordo tendo sido aprovado no Brasil, documentos do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, mostram que a Sony está preocupada com o negócio. Call of Duty é tão popular que influencia na, na escolha do console pelos usuários. Defendeu a Sony com o um posicionamento que está na decisão do CAD. Por enquanto, o negócio entre a Microsoft X Division Blizzard está travada nos Estados Unidos, União Europeia e Grã-Bretanha. Órgãos reguladores das três regiões abriram investigações mais profundas para analisar se a dona do Xbox não poderia se tornar um monopólio na indústria de games. É uma preocupação legítima porque ela tira... Mais um, um braço da empresa japonesa que já está perdendo espaço para a Tencent, que é chinesa. Team Ninja planeja reboot de Ninja Gaiden e Dead or Alive. Aparentemente a Team Ninja e a Koei Tecmo têm planos para lançar o reboot das franquias Ninja Gaiden e Dead or Alive. A informação foi parte de uma conferência do presidente da desenvolvedora Fumihito Yasuda em Busan, na Coreia do Sul, durante o evento G-Star... 2022, neste último final de semana. Segundo o repórter ao site Julio Web, um dos slides apresentados ao fim da conferência tratava sobre o futuro da Team Ninja e especificava o reboot de franquias populares, com imagens de Ninja Gaiden e Dead or Alive. Tem aqui a seguir em japonês. As informações dão conta que Fumihiro Yasuda teria dito durante a conferência que está trabalhando para trazer mais informações aos fãs assim que possível. Procurada pelo site VGC, o Videogame Chronicle, a Koei Tecmo não entrou em detalhes e afirmou que não tem nada para anunciar no momento. Entre as franquias citadas, Ninja Gaiden é a que segue mais tempo sem um jogo inédito. A série nasceu no Nintendinho em 1988 e é bastante conhecida por sua dificuldade, mas teve uma grande ponto de virada no Xbox original em 2004, quando embarcou no gênero de ação de tridimensional. O seu último lançamento numerado foi Ninja Gaiden 3, de 2012, apesar de. Disso, a série recebeu uma coleção remasterizada para as plataformas modernas em junho do ano passado. Por sua vez, Dead or Alive foi o último lançamento popular da série de luta em 2019. Embora seja um jogo bastante elogiado pelos entusiastas, ele esteve envolvido em polêmicas pela sua política de microtransações e passes de temporada. Além disso, a série também figura em discussões devido à sexualização de suas personagens femininas. Vale reforçar que até o momento nenhum anúncio formal foi realizado pela desenvolvedora ou pela publicadora. Atualmente, a Team Ninja está trabalhando no lançamento de Wolong, Fallen Destiny e no recém-anunciado Rise of Ronin, que foi destaque na transmissão do State of Play da Sony em setembro deste ano. Muito bom falar as notícias aqui para vocês, gente. Estamos encerrando aqui a nossa live. Vida longa e próspera. Boa noite para todo mundo. Boa janta para quem não jantou, gente. Até mais. Tchau, tchau.